Se liga, olha só, se eu te falar que existe uma estrutura que pode te fazer vender todo santo dia como afiliado, olha aqui, Esse aqui são os meus resultados como afiliado. Hoje ainda está muito fraco, ó, mas ainda é meio-dia, R$350 reais, ontem mais de R$1.000, antes de ontem, olha, quase R$2.000 reais, mais de R$1.000 reais por dia como afiliado. Sim, existe uma estrutura que você pode aplicar para você vender todo santo dia, mesmo que você seja um afiliado e iniciante. Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo neste exato momento lá no meu quadro. Ó. Então vamos embora com tudo agora. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar ali agora, no quadro, tá? Exatamente o que você precisa fazer, uma estrutura milionária Uma estrutura que pode te fazer vender todo santo dia como afiliado Mesmo que você seja um iniciante, tá? E olha só como é que estamos hoje aqui, ó O Jogatinho tá aqui de boa Dá um oi pra galera, dá Minha, Tá bonitinho, gente Ele tá quietinho, ó, vai, gato é foda, né? Porque eu comprei, por exemplo, esse tourozinho para tirar em cima dessa mesa só que, tipo assim, ele tem um hábito de derrubar tudo, olha a cara dele, ó Ele tem o hábito de derrubar tudo, olha, ele já derrubou o touro Não tem uma semana que eu comprei cara. já trincou a perninha do bichinho Esse é aquele touro famoso que tem lá no, em Wall Street, né, Estados Unidos E tudo mais Bom, mas vamos diretamente para o assunto do vídeo Deixa eu já pegar uma caneta aqui, para a gente escrever ali no quadro Eu quero te explicar como que você pode ter esses resultados aqui, olha só Me responde o seguinte, seria legal para você ter esses resultados aqui hoje como afiliado? Eu não sei há quanto tempo você é afiliado. coloca para mim Aqui na, nos comentários há quanto tempo você trabalha como afiliado Se você já fez a sua primeira venda ou não Comente aqui abaixo do vídeo que eu vou te responder é, Bom, esses são os meus resultados da Hotmart Aqui, galera, ó, são os meus resultados como afiliado, ok? Eu tenho meu próprio produto, que é a minha comunidade Black Para quem não conhece, a comunidade Black é a Netflix dos afiliados tudo que você precisa para começar a vender tá lá dentro, então vou deixar o link da comunidade que se você quiser saber. É super barato para quem tá começando, tá? E para quem quer ter suporte, quer acompanhar lives e tudo mais, tem conteúdo toda semana, o link tá aqui na descrição, tá? Então é o seguinte, olha só, meus produtos estão na, em outra plataforma, que se chama Eduz. Na Hotmart eu vendo somente como afiliado. Então aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês os resultados que eu tive nos últimos 7 dias, tá? Como afiliado, olha aqui, ó. 805 reais aqui no dia 8 de julho, R$ 1.030. Vou atualizar a tela só para confirmar que está tudo ok, porque infelizmente temos pessoas que acabam fazendo montagem. Então estou atualizando a tela aqui para vocês verem ó, novamente. Ó. No dia 8, R$ 800, reais. no dia 9, R$ depois mais 800, basicamente R$ 1.300, 1.900 aqui nesse dia, mais 700 neste ontem, né? no caso, dia 14, e hoje até o momento R$ reais, mas ainda são duas horas da tarde então dá tempo ó então vou te mostrar agora ali na tela do na tela não né ali no meu quadro o que que você pode fazer o que, que você deve fazer para você conseguir ter esses lucros como afiliado e conseguir vender todo o santo dia então coloca novamente vou pedir para vocês coloca novamente aqui nos comentários a quanto tempo você é afiliado tô tentando abrir a caneta aqui mas tô apanhando peraí aí a quanto tempo você é afiliado e se você já fez a sua primeira venda ou não beleza bom então vamos lá ó. deixa eu te mostrar o que você deve fazer aqui primeiramente Vamos lá, o primeiro passo de todos para você conseguir vender através da internet, o primeiro ponto de todos aqui que você precisa resolver, tá? Qual que é a primeira questão aqui que você precisa resolver? O primeiro ponto chama-se tráfego, ok? O primeiro ponto chama-se tráfego. E aí, beleza, o primeiro ponto é o tráfego. E aí, neste caso aqui, vamos considerar que seja tráfego orgânico. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas né não tem grana para começar investindo em tráfego pago tá E aí vai outro segredo que eu quero contar para vocês aquelas vendas que eu te mostrei ali na tela do meu computador são orgânicas eu não gasto um real para vender como afiliado então as minhas vendas de afiliado são 100% orgânico tá então vai servir para você que é vendendo orgânico aí então presta atenção o primeiro ponto que você precisa entender aqui é tráfego você precisa gerar tráfego para os seus conteúdos então vamos imaginar o seguinte Quais são as portas de tráfego que você tem hoje para você utilizar, tá? Vamos alinhar algumas aqui, ó. YouTube é uma delas, Instagram é uma delas temos outras ferramentas também, né? Por exemplo, TikTok é outra e por aí vai mas aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês exatamente o que eu estou fazendo para ter aquele rendimento que eu estou tendo lá na tela do meu computador então o que, que eu faço? Vamos lá, a primeira porta de tráfego de entrada aqui que eu utilizo é o YouTube por quê? Porque o YouTube é uma ferramenta de pesquisa, ok? Então é o seguinte, ó o YouTube é uma ferramenta que você usa gratuitamente, uma ferramenta de pesquisa que te gera tráfego quente. Por que tráfego quente? Porque as pessoas pesquisam no YouTube, elas já estão interessadas no assunto. Então as pessoas entram no YouTube e pesquisam, por exemplo, né, como ganhar dinheiro na Hotmart. Talvez você tenha pesquisado algum desses assuntos e achou o meu vídeo. Então é uma pessoa que já está quente, sacou? Então no YouTube você tem um público quente. Então se você grava um vídeo sobre um determinado assunto, as pessoas pesquisam aquele assunto e encontram... Opa, caiu. E encontram o seu vídeo. E aí fica muito mais fácil de conseguir fazer venda, tá? E você consegue um número de tráfego muito alto através do YouTube. Por quê? Você coloca o vídeo uma vez no YouTube e ele trabalha para você 24 horas por dia, basicamente, Ok. É isso, o vídeo trabalha para você 24 horas por dia Então você vai fazendo uma bola de neve Então o primeiro ponto aqui que eu utilizo é esse Só que tem outros segredos por trás desse funil que eu vou mostrar para vocês aqui Eu gravo o vídeo para o YouTube Só que aí eu faço dois outros pontos aqui, né? aplico outros dois pontos Primeiro, do YouTube geralmente eu jogo a galera para uma lista de e-mails Jogo a galera para o meu Instagram ou jogo a galera para o meu WhatsApp tá? Provavelmente já apareceu o meu Instagram aqui na tela para vocês neste momento aqui na tela mas eu sempre também falo para me seguir. Então, se você não está me seguindo no Instagram, mano, me segue lá no Instagram porque todo dia tem conteúdo lá para quem quer aprender a vender e ganhar dinheiro pela internet, tá? Então, me segue lá. tá aparecendo na tela para você agora. Então, ponto. Então, do YouTube eu jogo a galera para o meu Instagram e para uma lista de e-mails. Ó, preste muita atenção que agora. Ponto. Eu jogo a galera para o meu Instagram. Mas o segredo das vendas, ó, está aqui. Preste atenção. O que que eu faço? Eu jogo a galera para dentro da minha lista de e-mails. A partir daqui elas vão receber uma sequência de e-mails. Só que vai ter um pulo do gato que eu vou deixar para te explicar no finalzinho, que se você entender esse pulo do gato, vai fazer total diferença nas suas vendas, ok? Então joga a galera aqui para um funil de e-mails, tá? Então é bem provável que debaixo desse vídeo tenha um link aqui, por exemplo, para uma aula gratuita minha ou para algum mini curso meu, alguma coisa do tipo. E aí a pessoa ela vai entrar nessa, nesse meu funil de e-mails. E no último e-mail aqui, eu faço uma oferta para essa pessoa que o que Um e-mail chamando a pessoa para comprar o produto é onde faz vendas para mim no automático então primeiramente o meu trabalho se torna gerar tráfego aqui ó quanto mais tráfego eu jogar no YouTube tá automaticamente mais pessoas têm entrando na minha lista de e-mails só que aí que tá as pessoas que entram no meu Instagram também entram na minha lista de e-mails porque lá no meu Instagram eu chamo as pessoas periodicamente para essa aula então tá tudo concentrado em trazer as galer a galera para dentro deste funil tudo concentrado aqui dentro só que aí vem um pulo do gato agora tá Talvez você vira para mim e fala ah, Júnior mas eu não tenho dinheiro para comprar uma ferramenta de meu marketing que ferramenta de meu marketing é cara eu não consigo bancar uma ferramenta de meu marketing agora e aí vem um outro pulo do gato que eu utilizo e que vai fazer total diferença para você agora se você usa listas de e-mails ou não no primeiro e-mail aqui olha preste muita atenção agora neste primeiro e-mail eu chamo as pessoas para uma outra ferramenta, que é a ferramenta de WhatsApp. No primeiro e-mail, eu chamo as pessoas por WhatsApp. Para você tomar noção, o, o título deste primeiro e-mail é assim, ó. O título do e-mail é me chama lá no Zap. E o que acontece? A grande maioria das pessoas vão lá e me chamam. E aí, o que, que acontece, tá? Por que, que eu faço isso? Porque vender no 1 a 1 é muito mais fácil. Então, o que, que é vender no 1 a 1? É a pessoa te chamar no WhatsApp... E você conversar com ela, tá? E aí você quebra objeções, tira dúvidas da pessoa e consegue vender. Então é muito mais fácil você vender. No meu caso hoje, não sou eu que fico respondendo no meu WhatsApp, né? É o meu estagiário, são pessoas que ficam respondendo pra mim. Só que a gente usa uma ferramenta que responde como se fosse eu, tá? A gente deixa áudios gravados, no caso com a minha voz, e responde as pessoas como se fosse eu naquele momento ali respondendo e conversando com a pessoa. Eu posso gravar um segundo vídeo, se vocês gostarem desse, explicando mais sobre essa ferramenta também. Deixa aqui nos comentários falando, Júnior, eu gravo outro vídeo com essa ferramenta e tudo mais, que eu gravo pra vocês aqui. E deixa o seu like pra eu entender que vocês estão gostando desse vídeo, tá? Pra mim, uma noção. Mas basicamente é isso, ó. eu trago as pessoas pro meu WhatsApp. E aí no WhatsApp a gente vende de duas formas, vamos lá A primeira maneira de vender aqui no WhatsApp, que a gente converte todo santo dia, tá? Vem aqui ó, na conversa, no 1 a 1, então quebra de objeções, você quebra objeções aqui E aí você faz a venda, opa, objeções, e aí você faz a venda, ok? E segundo, vai no remarketing, como assim no remarketing, tá? É, a gente salva o contato de todas as pessoas que nos chamam e a gente faz com que as pessoas salvem o nosso contato e a partir daí, todos os dias lá no WhatsApp, a gente coloca status de resultados, depoimentos de alunos, esse tipo de coisa. E aí vai aumentando. Para você ter uma noção, hoje, com mais ou menos três meses dessa fazendo firme essa operação, os nossos, parece que minha caneta está falando, os nossos stories já tem mais de mil views no WhatsApp. E aí o que acontece? Toda vez que a gente faz um remarketing, todos os dias, tá? os, os views nos stories desse WhatsApp aqui passam de mil visualizações. Mais de mil visualizações visualizações para você tomar noção então se assim, tem um resultado muito bom e o que que acontece é só postar um único story com status e resultados que logo em seguida várias pessoas começam a chamar no Direct sabe pessoas que entraram em contato tipo há um mês atrás há uma semana atrás há três meses atrás que não compraram entram em contato querendo saber mais informações do produto começa a fazer perguntas começam a, a tirar mais dúvidas e automaticamente começa a vender Olha eu vou comprovar para você ó. vou pegar aqui meu celular que tá gravando o meu áudio aqui agora Deixa eu colocar minha senha aqui, né? Pronto. E olha só pra vocês verem, ó. Agora há pouco, ó. Ó, 22 minutos atrás saiu venda. Uma hora atrás saiu venda. Três horas atrás só venda. se descer mais aqui, ó, tem mais vendas, ó, R$150 de venda, tá vendo? Então sim, a todo momento, tá? As notificações, elas ficam intercalando aqui nesse iPhone, no iPhone que eu tô gravando e também no meu relógio. Aqui no relógio também chega notificações e aí toda hora chega em um também. Mas isso é pra vocês verem que a todo momento chega vendas por conta disso, ok? Toda venda chega a venda por conta desse funil aqui. Então isso, mano, funciona muito. Muito prático, tá? Então, primeiro, você usa uma ferramenta com geração de tráfego. Se você quiser, você pode utilizar somente o Instagram. Mas o YouTube é muito mais fácil, tá? Porque você vem tráfego de pesquisa. Então, as pessoas estão pesquisando e encontram o seu conteúdo. No Instagram, é mais lento esse processo, né? E aí, você manda essa galera para uma lista de e-mails se você quiser. Se você não quiser, aí que tá a grande sacada aqui, que tá o pulo do gato que eu falei pra vocês. Se você não quiser começar com uma lista de e-mails, no vídeo do YouTube aqui e no Instagram, você já pode mandar as pessoas diretamente... Pro seu WhatsApp eu gosto de fazer esse funil primeiro aqui porque porque o e-mail trabalha automaticamente para mim todos os dias e já faz vendas e as pessoas que realmente estão quente que realmente estão interessadas vai pegar este primeiro e-mail e vai chamar no WhatsApp porque aqui ó se eu mandar diretamente do WhatsApp para o YouTube diretamente do é, pro WhatsApp pelo Instagram vem muitas pessoas curiosas, vem muitos curiosos e aí acabam ah, tomando muito tempo. Então eu prefiro que chame realmente quem está mais quente, mais interessado no conteúdo, tá bom? Mas aplique isso daqui e você vai ver que os seus resultados vão aumentar de uma forma drástica, vão aumentar de uma maneira simplesmente incrível através da internet, tá bom? Então é mais ou menos isso, com certeza esse funil vai fazer você vender mais. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações e me segue lá no Instagram se você ainda não segue, demorou? Até o próximo vídeo então e valeu!